mm sí. Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba Gaja, TRD, e no vídeo de hoje eu resenho com vocês a coleção bonita de Avon com Juliette. Há um tempinho atrás eu recebi o press kit com a coleção completa dos produtos e mostrei pra vocês em um videozinho curtinho lá do Instagram, mas eu ainda não tinha trazido esses produtos aqui pro canal, além do que, como os vídeos aqui são mais longos, eu posso comentar com vocês tintim por tintim todos os detalhes dessa coleção. Vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi da Avon, todos os produtos e todas as cores e, óbvio, vou testar todos eles com vocês. Então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 Vamos começar, né, gente? A Avon mandou um press kit belíssimo Veio dentro dessa caixa aqui, gigante Inclusive porque eles me mandaram um espelho de LED Olha só, chiquérrimo, entendeu? Achei a Avon muito rica mandando esses mimos aqui Olha, gente, tem que ser que nem a Avon, tem que mandar mimo assim Primeiro item do press kit foi essa bela bolsa Que vieram com todas as maquiagens dentro, né? Começando por quatro cores de esmalte Que a gente não vai testar no vídeo de hoje A gente vai testar só as maquiagens Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo testando esses esmaltes aqui com vocês vocês. Mas os esmaltes que fazem parte da coleção bonita são os tons roxo expansiva, vermelho afrontosa, nude gloriosa e o tom azul petróleo convicta. Agora, partindo para o restante da coleção, é tudo produto de maquiagem. Primeiramente, nós temos a paleta de sombras para olhos. Essa aqui é a embalagem. Assim como eu falei pra vocês, gente, eu já testei esses produtos aqui quando fui gravar o videozinho do Instagram. Então nós temos alguns tons aqui, que inclusive eu já fiz swatches e eu enfiei a unha aqui também. Mas são todas cores neutras, né? E seguindo a mesma vibe, nós temos a paleta do Blush e Iluminador. Ai, gente, abrir coisa com unha grande é tão difícil, juro pra vocês. Gente, eu tô sofrendo mais do que a Juliette pra abrir isso aqui, juro. Eu não consigo por causa da unha. Olha só, gente, a palestinha de blush iluminador se chama Minha Melhor Versão. Tem esse blush super, super, super rosado e esse iluminador aqui meio champanhe, meio dourado, né, gente? Temos a caneta delineadora Power Stay Bonita, né? Que eu acho que é só um rebranding mesmo da tradicional caneta delineadora de Avon Power e que já é uma caneta delineadora muito boa. E pra completar, nós temos três batons em três tons que eu não vi anteriormente, começando com o um tom rosa ousada, que é esse super super pink. O tom vermelho poderosa que eu já tive a oportunidade de testar e ficou belíssimo. E o tom nude decidida, que é um tipo de nude que eu gosto bastante, que tem um fundo levemente acinzentado, que é do meu agrado. Pra gente começar a já testar essas maquiagens, eu acredito que eu vou começar pela paletinha minha melhor versão. Algo que eu achei legal dessa coleção também, olha, é que a Avon colocou instruções aqui no encarte pra quem, às vezes, não tem muita experiência ou então não tem muita certeza do que fazer. Mas vocês sabem que eu sou meio doido, né, gente? Eu aplico blush e exageradamente. Mas eu acho legal a marca que faz esse tipo de instruçãozinha e de dicas, assim, nos encartes, Porque eu acho mais inclusivo, né? Às vezes a pessoa tem mais familiaridade com maquiagem, tem mais habilidade. Às vezes não. A pessoa tá aprendendo agora e tal. Que é uma diquinha, então, muito legal. E gente, o áudio tinha parado de gravar aqui um pouquinho. Vocês me desculpam. Espero que dê de ouvir o que eu tava falando. É um tipo de blush muito comercial, né? Blushes mais rosados, assim. Eu sou mais dos blushes laranjas, vocês sabem, assim, que eu gosto de exagerar mesmo, assim, no calor da maquiagem. Mas pra essa vibe de hoje, eu acho que vai funcionar. Partindo pra testar o iluminador, eu vou pegar um pincel de iluminador aqui. E vou aplicar ele nos pontos altos do meu rosto. Gente, eu tinha me surpreendido, e eu tenho certeza que vocês também vão se surpreender aqui no vídeo, né? Com o brilho desse iluminador. Porque ele é muito, muito, muito bonito. E ele fotografa e grava muito bem, né? Ele é um brilho quase que molhado, bem metálico. O que é do meu agrado, eu acho muito bonito. Do iluminador sim, então eu realmente já venho aplicando em todos os pontos altos do meu rosto, sem medo nenhum olha isso, gente, quanto brilho vou até dar uma enfraquecida aqui nessa lateralzinha depois. Bom, gente, vou aplicar uma bruma aqui, esperar ela sentar, porque a gente acabou de finalizar a pele, né, e aí eu volto já pra gente testar acredito que a paleta de sombras minha melhor versão. Bom, gente bruma completamente absorvida, né já estamos com a pele 100% finalizada eu simplesmente amo o efeito que esse blush dá e esse iluminador também, mas sinceramente eu acho que eu devo usar blush rosa assim mais vezes, não é sempre que eu uso mas toda vez que eu uso eu fico mesmerizado me olhando assim na tela como hoje eu já tô com esse blazer rosa e eu quero usar esse batom bem rosa assim mais tarde, eu quero fazer uma maquiagem mais clara hoje nos meus olhos mas eu também não quero fazer uma maquiagem marrom porque eu já fiz da primeira vez que eu testei essa paleta né? vou vir na cor rosé vitoriosa que é essa mais metálicazinha aqui da ponta e eu vou aplicar ela basicamente no início da minha pálpebra inteira sem muito segredo, tá, gente? Certo? E eu venho no tom malva, amostrada, aprofundando, seguindo o formato natural da minha própria pálpebra, sem nenhum segredo. Com um pincel cônico pra esfumar, eu vou vir nesse tom aqui chamado Creme Serena, que ele é bem grandão, só esfumando as bordas mesmo, desse canto interno que eu tô trabalhando inicialmente, e tirando quaisquer marcações que houverem nos meus olhos. Vou voltar aqui nesse tom metálico e intensificar usando os meus próprios dedos antes de fazer a parte externa da maquiagem, que vai ser feita com o tom de malva e com um pouquinho desse marronzinho também. Mas vou começar aqui no malva, e usando aquele mesmo pincel cônico, né, que eu usei pra dar acabamento no canto interno, já vou dando um acabamento externo, já meio que esfumando pra onde tá o blush, aí vai tudo virando uma coisa só e ficando muito lindo. É essa a ideia. E o marronzinho que eu prometi, gente, a gente vai pegar o mínimo de marrom possível, ó, só isso. E aprofundar só só o cantinho externo do olho e esfumar seguindo a linha natural sem, tipo, puxar muito pra fora, sem alongar muito como geralmente eu faço, é só pra aprofundar mesmo basicamente eu usei todas as cores da paleta nessa maquiagem acho que a única que eu não usei foi essa aqui mas eu vou finalizar a porção inferior dos meus olhos, fora das câmeras e aí eu volto já pra gente testar a caneta delineadora, acredito eu que eu já sei que é muito boa, spoiler, <risos> bom, gente, tô com a minha sombra já completamente finalizada de colar umas pedrinhas Porque eu acho que combina com os brincos E o colar que eu tô usando hoje Mas vamos passar pra caneta delineadora Que eu acredito, gente Veementemente Que é mais um rebranding Da caneta tradicional da Avon De Power Stay O que não me incomoda Porque realmente é uma caneta muito boa Olha só, comparando aqui a pontinha das duas Vocês podem ver que é bem semelhante É uma questão mesmo de embalagem Enfim, nem sei se eu quero um delineadão Assim hoje, acho que eu vou fazer mais mais um rente aos cílios e puxar o cantinho interno porque eu gostei demais dessa sombra que ela meio que esfuma para o blush e tal. Gente, eu tô achando sensacional isso aqui. Vou usar aqui o meu espelho né, vou rodar ele aqui e considerando que ela já é igual a caneta delineadora tradicional da Avon gente, é aquela coisa, fórmula muito boa, seca rápido, super preta e seca mate, né seca totalmente sem brilho, o que eu amo num delineador Tão vendo, gente? Só rente aos cílios E eu acho que esse finalzinho aqui eu vou esfumar Pra dentro daquela sombra roxa Que já tava esfumado pra dentro de um marrom mais escuro Pra ficar, tipo, aquele degradêzinho Legal. E bom, gente, com tudo isso feito Eu vou finalizar os meus olhos, né? Além das pedrinhas Outra coisa que eu não mostrei pra vocês é que eu usei Esse lápis aqui nos meus olhos Que é um lápis delineador para olhos e boca De Avon Color Trend na cor roxão Eu apliquei ele na linha d'água Optei em vez do preto, já que essa maquiagem Hoje tá mais roxa, rosa, sei lá Então eu vou aplicar a máscara de cílios, cílios justiços, e aí eu volto pra gente escolher um batom, né? E finalizar essa maquiagem antes de eu dar as minhas opiniões e considerações. Bom, gente, estamos com os olhos finalizados, né? Depois da pele. O que falta é realmente a gente testar os batons. Como eu já usei o vermelho na outra maquiagem, ele não é uma opção hoje. Então eu tô entre as cores nude, decidida e rosa, ousada. Eu falei várias vezes que eu queria usar o rosa nesse vídeo. Vou delinear minha boca com o lápis de contorno labial magenta e vou preencher com esse rosa. Rosa, gente. Seja o que Deus quiser, viu? <risos> o vermelho já tinha me impressionado logo na primeira camada. Esse aqui eu vou fazer duas, tá? A cor é bonita e a cobertura é ok, mas não é sensacional igual o vermelho. Olha só, até que a cor não tá me incomodando tanto. Vocês sabem que eu tenho um pé atrás com um batom rosa bem aberto e bem vivo que nem esse. Mas eu não tô amando muito é só o acabamento. Eu vou esperar dar uma secada e fazer uma segunda camada, tá, gente? Gente, eu juro pra vocês que não é implicância por causa da cor Mas até o momento eu só tive elogios pra essa coleção Mas alguma coisa em particular tá acontecendo com esse batom Eu não sei nem se tá conseguindo traduzir na câmera pra vocês Mas aqui o acabamento não tá muito bom Ele não tá 100% opaco e quando eu falo ele tá pegando Odeio tirar batom pra aplicar outro depois, gente É uma das minhas coisas menos favoritas pra fazer uma maquiagem Exatamente por isso Sempre acaba estragando um pedacinho da pele Tenho que contar depois e vou repetir o procedimento de novo Porém agora usando a cor Choco do lápis de boca E o batom nude decidida Que é outro da coleção da Juliette Que eu ainda não tive a oportunidade de testar Então testando ele eu já vou ter testado os três Olha só, a aplicação desse aqui já foi bem mais suave Se assemelha com o desempenho De outros batons da linha Powerstay Que eu já tenho costume de usar Bom gente, maquiagem já finalizada Testei praticamente a coleção inteira E vou dar absolutamente todas as minhas opiniões Pra vocês, começando com os temos aqui essas quatro cores. Assim como vocês sabem, eu não testei esses esmaltes aqui em particular. Mas como vocês que acompanham aqui no canal sabem, eu tenho absolutamente todas as outras cores. Pouquíssimos foram os que me decepcionaram. Se for pra eu ser cri-cri e reclamar de alguma coisa dessa coleção em particular, eu acho que esse azul petróleo aqui ele é meio desnecessário nessa coleção. A gente não encontra muito outros tons de azul é, no restante da coleção, né? Nos outros produtos de maquiagem. E a gente encontra bastante nude, rosa, vermelho. Dá de fazer até parzinho com com os batons, né? Até porque ninguém ia fazer um batom azul, né, gente? Andar com uma boca azul por aí, eu, hein, palhaçada? Mas algo que eu observei também é que já existe um outro esmalte na linha Avon Pro Color que tem um nome muito parecido e que tem uma cor extremamente parecida. Tão parecida que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver a diferença aí na câmera. Esse aqui da coleção bonita se chama Azul Petróleo Convicta e esse aqui se chama apenas Azul Petróleo. Eu achei, assim que eu vi, que eles eram a mesma cor, mas eles têm uma leve, leve, leve, leve diferença, bem sutil. O Azul Petróleo Convicta de Avon com Juliette é um pouquinho mais claro, enquanto o petróleo tradicional é mais escuro. De de qualquer forma, não é ruim você ter uma opção, né? Só achei que ficou meio. Fora de lugar, sabe? Comparando com o restante da coleção. Vamos agora para o um rasgo de elogios que eu vou fazer para essa coleção aqui. Começando pelos olhos. A paleta é Minha Melhor Versão eu amei porque ela é muito compacta, ela é pequenininha. Ela não te dá uma possibilidade assim infinita de looks. Mas se a gente estiver sendo honesto e se a gente estiver pensando num consumidor que vai usar isso aqui no dia a dia, sei lá, para ir para o trabalho, para sair, para ir para algum evento à noite, sei lá, o consumidor já vai estar tá mais do que satisfeito. Aqui dentro tem três sombras metálicas e três sombras mágicas. Essa maquiagem aqui que eu fiz no vídeo de hoje Ela é super extravagante Eu colei pedra, eu coloquei um monte de blush Fiz um roxo, coloquei palhaçada e tal Mas a primeira vez que eu testei essa coleção lá no Instagram Eu fiz uma maquiagem super tradicional Aquele marronzão com dourado Um batom vermelho que fica chiquérrimo Realmente muito bonita, muito compacta E se você não tiver familiaridade assim com maquiagens Com sombras e tal Eu adoro marcas que fazem esse tipo de hackzinho Assim nos encartes, deixam dicas Até pra você dar de presente pra alguém, sabe? Você compra e dá de presente pra alguém que às vezes não sabe muito de maquiagem, ela vai lá ler as instruções, já tá ótimo. Falando sobre o Duo, minha melhor versão, eu acho que esse aqui é potencialmente um dos meus itens favoritos da coleção inteira. A paleta Duo Blush e iluminador rosa vívida, traz esse tom de blush super pink, que normalmente não seria da minha escolha, não seria do meu feitio, mas que fica um absurdo na minha pele. Não, não tem outra palavra pra dizer como esse blush fica, gente. Hoje, obviamente, eu fiz essa coisa extremamente exagerada, porque afinal estamos testando uma coleção de maquiagem, estamos fazendo uma coisa aqui, né? Não estou com esse look que com esses acessórios e essas unhas à toa Mas enfim, o blush espalha muito fácil Ele não mancha Fora que ele é bem pigmentado Eu não suporto marca que lança blush em cores extravagantes E não tem pigmento nenhum Porque você passa na cara e parece que não passou nada Esse aqui não Você consegue ver claramente a cor Realmente Tem bastante pigmento E ele segue mais ou menos aquele esquema, né De deixar as diquinhas aqui no encarte Obviamente que ele dá uma dica de como aplicar de um jeito um pouco mais natural Do que eu fiz aqui hoje, né gente? O iluminador também é uma das minhas coisas favoritos da coleção no meu vídeo inicial, eu até comentei sobre isso. Ele deixa um efeito bem metálico, bem molhado, muito bonito, fácil de esfumar. Ele não tem aquela cast, que a gente chama que é como se fosse uma mancha que certos iluminadores deixam atrás da pele, que fica uma coisa super esquisita. Esse aqui não, ele é bem transparente mesmo, ele deixa só o brilho por cima da sua pele. Combinou bastante comigo, realmente, esse aqui é um dos meus produtos favoritos, favoritos, favoritos da coleção. A caneta delineadora Power Stay Bonita também já é um dos meus itens favoritos dessa coleção, mas não é exclusivo, gente como eu falei pra vocês, basicamente é uma nova roupagem da caneta delineadora de Avon Power Stay tradicional elas são exatamente iguais eu já rasguei elogios pra caneta delineadora Power Stay de Avon inúmeras vezes aqui no canal porque ela é muito preta, seca rápido tem a ponta extremamente fininha, gente, o que é muito bom principalmente pra quem tem olhos pequenos, que nem eu e ela faz jus ao nome mesmo, gente a cor aqui é preto intenso e ela seca preto, preto mesmo bem escuro, bem mate, sem palhaçada como um bom delineador tem Sim, então já tá mais do que aprovado Se tratando de batons, hoje eu finalizei o teste, né, de todas as cores A primeira de todas que eu testei lá na maquiagem inicial foi o tom vermelho poderosa Eu acho muito elegante esse tom, assim, de vermelho levemente fechado Que não é tão fechado, mas também não é tão aberto Vermelhos mais abertos eu deixo pra maquiagens mais divertidas Vermelhos mais fechados pra maquiagens mais elegantes Não sei, gente, eu tenho isso na minha cabeça Tive uma experiência extremamente positiva com esse batom Ele foi... Assim, uma manteiga, gente, pra aplicar Extremamente cremoso, extremamente pigmentado E muito confortável nos lábios Pulando pra esse aqui, que é o que eu estou usando agora eu Tive uma experiência semelhante O nude decidido é um dos meus tons de nudes favoritos Inclusive, eu tenho todos os outros tons de batons líquidos da Avon aqui na minha coleção E não tem um tom de nude na coleção fixa da Avon Que chegue, assim, bem perto mesmo desse aqui Inclusive, vou ficar até triste Essa coleção bonita foi edição limitada E eu não puder comprar outra depois que esse aqui acabar Mas, de qualquer forma, muito confortável também eu fiz apenas uma camada e finalizei com gloss, porque vocês sabem que eu prefiro o look, né? O efeito de gloss, principalmente com a pele com um efeito quase molhado assim, né? Numa nota não tão positiva, vocês viram aqui que a minha intenção inicial era finalizar essa maquiagem com uma boca rosa. E eu ia usar o rosa ousada. Ele parece um pouco, gente, com a cor pink pink da Avon, mas eles não são exatamente iguais. Inclusive, é algo que eu gostei bastante nos batons, é que na coleção fixa da Avon não tem nada igual. Todos eles realmente foram tons únicos criados pra essa coleção. Entretanto, gente, o rosa ousado, ele realmente foi a decepção da coleção pra mim. Eu comecei aplicando a primeira camada e eu não vi nada de extraordinário, né? Nada de diferente. Porém, o batom, ele não entregou uma cobertura tão boa quanto os outros dois da coleção, né? Em uma camada só, ele não tava lá cobrindo essas coisas, não tava com uma opacidade muito boa nesse meu teste de hoje. E ao aplicar a segunda camada, acabava que na hora que um lábio encostava no outro, eles grudavam e ele transferiam e viravam como se fosse uma textura de cola. Infelizmente não foi dessa vez que o batom rosa ousada funcionou pra mim. Mas tô muito feliz com os outros dois assim como eu falei pra vocês. Esses dois aqui acertaram em gênero, número e grau em cor, em tom subtons tipo, tudo que eu gosto. Textura, opacidade E bom, gente, o que é que eu acho? Primeiramente eu gostaria de parabenizar a Juliette e a Avon pela coleção realmente ficou muito boa. Um dos produtos não funcionou pra mim, né? Que foi o batom rosa mas o restante da coleção me deu me deixou muito satisfeito eu definitivamente aprovo esses produtos, gente a paleta realmente não tem erro ela tem tons neutros, ela é super versátil e eu acho que se você tem medo de blushes mais rosados assim, bem vibrantes ou se simplesmente não é do seu feitiço usar assim como não é do meu feitiço usar Testa essa paleta, sinceramente, deixa um efeito sensacional, eu tô muito feliz de ter usado esse produto hoje. E o iluminador realmente é muito competente, eu acho que essa é a palavra. Super recomendo os batons vermelho e nude. E a caneta delineadora, não tenho o que reclamar, porque é a caneta delineadora tradicional de Avon em uma nova roupagem pra coleção. Então é isso, essa foi a minha resenha da coleção bonita de Avon com Juliette. E se você gostou de ouvir as minhas opiniões e considerações, já vai deixando o seu like aí embaixo se você não gostou gostou deixa o seu dislike. Se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, deixa aí nos comentários se você já testou ou tem curiosidade de testar alguns desses produtos da coleção bonita, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em no Instagram, Twitter e TikTok nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no YouTube ou chegam com antecedência por lá, assim como foi o caso dessa resenha aqui, né, chegou primeiro lá no Instagram, agora tá chegando aqui no YouTube, então pra você